Bom dia mundial da língua portuguesa, desde este mar devido, um contributo à recitação do poema Via Láctea, do poeta brasileiro Olavo Vilac. Ora, direi, ouvir estrela, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, não tanto, que para ouvi-las, muita vezes desperto e abro janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto, cintila. E a o sol saudoso e em pranto, procuro pelo seu deserto. direi -se agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que apelisse, quando estão contigo. E eu vos direi, amai para entendê-las, pois sou quem ama por ter ouvido. Capaz de ouvir e de entender estrelas. Bom dia mundial da língua portuguesa.